então, a última equação por completamento do quadrado e temos, então, o 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Vamos lá ter atenção, então, aos coeficientes do polinômio, ao 2x ao quadrado menos 3x. E o que é que nós já vimos? Já vimos que o coeficiente do x ao quadrado tem que ser igual a 1. Logo, neste caso, o coeficiente do x ao quadrado é 2, então tenho que pôr em evidência. E como é que eu coloco em evidência? Fica 2x menos 3 mais de x. E por que é que eu uso aqui o 3 mais de x? Porque se forem fazer 3 vezes 3 mais de x, fica 6 sobre 2, que dá o 3. Então, agora já sei o que é que eu tenho que fazer. Tenho que colocar, tenho que adicionar metade do 3 meios de x ao quadrado e pagar o preço por isso. Não se esqueçam que tenho que sempre retirar menos o metade ao quadrado. Então, qual é a metade de 3 meios de x? A metade de 3 meios de x é 3 quartos. Então, ficará 3 quartos ao quadrado menos 3 quartos ao quadrado. Como há pouco nós vimos, eu agora vou ter que retirar este menos 3 quartos ao quadrado. Então, para retirar este menos 3 quartos ao quadrado, não se esqueçam que ele está a multiplicar aqui pelo 2. Então, para saltar fora do parênteses, tenho que levar atrás a multiplicação do meu 2. Agora, já tenho aqui o meu uh, quadrado binómio. Então, ficará... Vamos lá aqui ver x menos 3 quartos ao quadrado, passo para o segundo membro, tanto o menos 2 vezes 3 quartos ao quadrado, como o mais 1. E agora, vamos fazer estes cálculos que aqui, que aqui estão. Atenção à prioridade das operações, primeiro é as potências, multiplicações e por últimas adições e subtrações. Então fica 3 quartos ao quadrado dá 9 sobre 16 avos, Multiplico por 2, que fica 18 sobre 16, coloco o mesmo denominador no 1, fica menos 16 sobre 16, e faço a soma das duas frações, fica 2 sobre 16. Agora, vamos passar a dividir este 2 que aqui está. Então, como é que eu faço uma fração a dividir por 2? Passo para o produto e coloco o inverso do 2. Então, fica 2 sobre 16 vezes 1 meio. Agora, fazendo o produto, posso aplicar aqui a regra do corte. corto os dois, fica 1 sobre 16. Agora, temos aqui o quadrado que vai passar para o segundo membro como mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 16. Temos então as duas equações, posso explaná-las da seguinte forma, como estão a ver, e depois eu sei que a raiz quadrada de 1 sobre 16 avos é a raiz de 1 que é 1, raiz de 16 que é 4. Já, tem, já temos o mesmo denominador, podemos fazer as. Somas e a subtração fica 2 quartos e 4 sobre 4, isto é, a solução, as soluções finais serão x igual a 1 meio ou x igual a 1.